nós temos pesquisas, né, que que ligam que a maior é que tem uma grande porcentagem dos comportamentos inadequados ali, uhum. tem ligação com, com a comunicação, uhum. né? Uhum. É isso mesmo, Ana? Assim, é, é, é. Estamos Olha. dentro desse... É, é desse a nossa mesma conversa da manhã. Pode é. ser. Pode ser. Né? <risos> mas, mas posso falar? Mas... É, é, é, então, é. Imagina o um cara não conseguir falar que ele tá com dor. O cara não, é o piquitico. Uhum. Ele não conseguir falar que uh, coisas que para eles são muito importantes, né? Então, isso com certeza traz comportamentos disruptivos, porque o que, que é muito mais uh, fácil ou primitivo fazer? Gritar, é. bater, jogar coisas que tem alguém vem logo socorrer. um imediato, né? É. A relação com o imediato é. É, é isso, né? É. Ou pode ser, é. né? Eu penso um pouco nisso, que. Eu acho que tem uh, né, várias coisas. Quando você tem uma criança que não fala, mas que tem um problema grande de comunicação, a gente né, entende que, uh, em algumas situações, isso uh, desencadeia uma frustração. Então, né, você fica querendo uma coisa e não consegue expressar, e não consegue expressar, e a gente sabe o quanto que é difícil lidar com essa frustração quando você, a criança tem é, TEA. Uh, e, além disso, Existe também um movimento de se interpretar os disruptivos como comunicação. Então a criança sabe que quando ela joga uma determinada coisa, quando ela grita de um jeito, ela tem uma ela é resposta. Atendida, né? E isso simula muito grosseiramente uma situação de comunicação é a forma que ela encontrou de expressar. Sim. Por isso que é tão importante orientação familiar nesse caso, porque a gente tem que mudar esse padrão de comunicação, colocar essa criança numa outra condição comunicativa, até para ela entender que aquilo não funciona como comunicação. Uhum. Então, sim, de, claro que né tem várias aí nuances, né mas uhum. óbvio que quando a gente tem uma criança que não consegue se expressar uhum. de uma forma geral, nem é precisa ser só fala né? assim. E... Porque... Oh, Ana, então quando eu tenho uma criança que ela tem uma dificuldade de, na fala, na comunicação, e ela tem uma questão comportamental aí envolvida, que ela já usa o disruptivo para a obtenção do que ela deseja. Isso. O primeiro caminho, então, é a gente trabalhar o comportamento para que vocês consigam também trabalhar essa fala. Sim, eu acho que é. esse, dentre tantos outros, é uma das coisas, né, um, um dos pontos onde a gente se liga. Antigamente, quando começamos, como Sim. é que era? Só tinha fono. Há ah, dois, três anos atrás. <risos> dois dois. Ponto zero. Uhum. A, anos a gente atrás tinha 20. o quê? Por exemplo, eu recebi o um paciente sozinho. E aí, qual era a porta de entrada para o meu tratamento? A criança, não tinha nem comportamento de aprendiz. O pré-requisito básico de terapia para a gente começar. Como é que eu... Coloca o estímulo se a criança não tinha nenhuma porta de entrada. E, da mesma forma, vocês, né, as, as psicos, recebiam a criança, desenvolviam o comportamento de aprendiz, né, comportamento verbal, e aí ela aprendia uma lista de palavras que ela não sabia onde usar. É. E aí é esse o ponto que a gente se encontra, né? Então eu acho que é essa a, a principal ligação né, da, da, da fono psico é, e eu acho que o maior nosso maior é, sucesso.